É o fim de uma era ganadora em la Fórmula 1 devido a um coche mal desenvolvido. La temporada 2022 de Mercedes não foi delas melhores. Olá amigas e amigos de Grande Prêmios, eu sou Douglas Rocha. Em este nosso novo vídeo, faremos um repasso por la temporada 2022 de Mercedes em la Fórmula 1. Mas antes me gostaria de pedirles que deixem seu like neste vídeo, video, se a nosso canal e comentem o eh, que lhes é o rendimento de las flechas de plata este ano. Mercedes dominou a chamada era híbrida de la Fórmula 1 de 2014 a 2021 com 8 títulos de construtores e 7 de pilotos. Mas para 2022 a Fórmula 1 viveu uma revolução en su reglamento y los coches eh, pasaron a se desarrollar basados en el retorno del efecto suelo, un efecto de los 80 y con eso eh, Mercedes no desarrolló bien el W13, el coche de esta temporada eh, que se mostrou imprevisível e surgiu o principal vilão do equipo alemã esta temporada, que foi o Porpoising os rebotes de los coches. Todos os coches de Fórmula 1 em 2022 rebotavam, uns mais, outros menos, principalmente em las rectas. A diferença é que Red Bull logrou minimizar este Porpoising um antes do arranque da temporada e Ferrari logrou eh, desenvolver um coche rápido, aunque também rebotava. E Mercedes tinha como seu grande eh, seu ponto forte eh, a fiabilidade do coche. E dessa maneira, com um coche mais lento que o de Red Bull e de Ferrari, logrou subir ao pódio em la carreira inaugural della temporada em Bahrain com Hamilton. Quien quedó tercero por detrás de los dos Ferrari, de Leclerc y Sainz. Mientras Red Bull tuvo averías en sus dos coches y abandonó la carrera, no sumó punto alguno. Pero eh, quien pensó que eso sería un buen señal para Mercedes eh, se engañó porque luego en la carrera siguiente en Arabia Saudita, Lewis Hamilton quedó fuera de la Q2, o sea em la classificação quedou eliminado a um em la cum, algo que nunca lhe havia passado em 13 anos. E isso era já mostrava que as coisas seriam difíceis para Hamilton, e eh, algumas carreiras depois em o GP de Azerbaijão, Hamilton terminou quarto, mas teve bastantes dolores de espalda devido aos rebotes do W13. E isso eh, culminou com uma das de declarações mais fortes de toda a temporada da Fórmula 1, um pedido de desculpas do jefe de Mercedes a um por rádio, eh, a um com Hamilton dentro do coche. Eh, Toto pediu desculpas e chamou o W13 de um termo que eu não posso usar aqui no YouTube porque vão quitar nosso vídeo, pero de decimos que eh, chamou o coche de uma caja de caca. Vamos por esse lado. Hamilton teve muitas dificuldades. Em alguns momentos se mostrou sem muita motivação, enquanto seu companheiro de equipe, agora George Russell, eh, que reemplazou a Valtteri Bottas, eh, mais jovem, com mais motivação e também acostumbrado a malos coches, porque passou três anos em Williams. Assim que Russell logrou eh, melhores resultados que, que, que Hamilton. Eh, obtuvo sua primeira pole position la Fórmula 1 em UGP de Hungria. E também sua primeira vitória, a única vitória de Mercedes em 2022 em GP de São Paulo, em Interlagos, Brasil. Eh, Hamilton, por sua parte, logrou ao máximo alguns Segundos puestos, terceros puestos, pero por primera vez en su carrera, una carrera que arrancó en 2007, terminó un año sin victoria y sin pole positions. Ahora, eh, para pensar ya en el 2023 eh, de, de Mercedes, yo creo que este año de Mercedes 2023 va a ser, eh, como también definieron el coche de este año, impredecible. ¿Qué opinas? ¿Crees que opinas? Crês que a Mercedes vá a desenvolver um coche melhor em 2023? Vá ter melhores resultados? Vai lutar por o título? E que opinas sobre esta temporada 2022 da equipa alemã? nos em comentários. Deixem também seu like nesse vídeo. Subscrevam-se ao nosso canal e nos vemos a la brevidade.